Hoje é dia 1 de abril, também conhecido pela maioria das pessoas como Lula Day, o dia do Lula, e nós temos aqui alguns videozinhos para reagirmos do Nove Dedos. Então, meu 1 de abril feliz para vocês, que vocês recebam muitas abóboracanhas para comemorarem com suas famílias, não é mesmo? A gente começa. Com esse videozinho aqui, traz aí produção, solta barra. Eu nunca imaginei que eu fosse viver para ver um presidente da república de um país contar mentira. E ele conta mentira prazerosamente, sabendo que tá mentindo. Nossa, será que ele tá falando do espelho dele aí? Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo candestino, mas a gente tinha citado números, ele... Cara, tem medo e de mentira. prazer de contar mentira. Sente, sente prazer mesmo. E tentar enganar o povo. É o Mas eu tava que dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido. Então, Cara, a gente tem que se perguntar como é que esse cara aguentou três meses sem ser empichado, mano. Veja, eu, na verdade, como eu gosto muito do Brasil... Ah, gosta, gosta sim. Traz outra aí, produção. Traz outro vídeo aí. Eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e o óleo dito quando nós somos autossuficientes. Poxa, eu acho a mesma coisa, não é mesmo? Corta pra agora. Aumento de imposto da gasolina é sabedoria de Lula, diz Haddad. Ai, meu Deus do céu. Ah. Não. Total absurdo. O Brasil aumentar o preço. Eu então não. Tem nenhuma explicação aumentar o gás, mesmo. nenhuma explicação aumentar a gasolina aqui. Não tem mesmo. Mente a gente importando gasolina dos Estados Unidos. Esse era o momento que os faria limers, né, diziam, não, mas o tio, amor, ele vai ser a mesma coisa que o Bolsonaro. Não, não vai ter nenhuma diferença entre os dois. Olha o discurso do Lula, ele é contra o aumento dos impostos. E nós aqui. Uhum. -huh. Uhum. Socialista contra aumento de impostos. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Tá bom, tá bom. Você precisa gerar emprego. É isso que você precisa. É por isso que nós vamos fazer investimento para que a economia volta a funcionar. Assim, vamos gerar empregos. Corta para nenhuma, nenhuma, nenhuma parte econômica gerou empregos no mês passado. Dando emprego. Desemprego no Brasil só para 8,4% no trimestre até janeiro, acima do teto das projeções Não, Dilma, não, como tu é burro, cara, como tu é burro, mano Muita piada Dá orgulho no feiro, humano, na mulher ou no homem É trabalhar e no final do mês receber o seu salário Com certeza, Deus abençoe, a não ser que você tenha sido processado E aí eles tiram tudo que você fez, mas beleza E levar comida pra sua casa <risos> Inflação sobe 0,53% em janeiro, pressionada por preço dos alimentos. <risos> abóbora aí, ó. Abóbora A gente vai ter churrasco aqui em casa, hein? Traz só abóbora. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Não, não fale isso que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma não, o, o Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. What? Não! Manda a XTB corretamente. Votando favoravelmente ao impeachment? <risos> Acho que mentira pro Dilma. né, velho? Olha, ele vai ser o um bicho, ele foi contra o impeachment da Dilma. Uhum, uhum. Primeiro de abril, feliz dia da mentira. Ah, meu Deus do céu, isso é muito escroto. E aí, vamos aqui pro compiladozinho. Onde o que, que acontece nesse vídeo? Colocam frases do Dilma para umas lacradoras aí ouvirem. Só que na voz do Bolsonaro, pegadinha do balandro no 1 de abril. Vamos ouvir aí, produção! Ainda bem que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus. <risos> a risada da feminista. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Um bom, tipo. Agora eu vou dar esse medo pra esses monstros Que é isso? Medo. Olha, olha aí nada feio. A vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus. Ah. <risos> Como eu sou engraçadona. Ai meu Deus, tá suei é... agora. Não dá, velho. Isso aí não dá. Ele, ele não tem nada a ver com ciência. Ele não apoia. Eu realmente <risos> Eu queria entender o que se passa na cabeça dele pra falar algo desse tipo Porque em que mundo que ele acha que falar isso é tipo, ok Tipo, literalmente morreram centenas de milhares de pessoas E ele quer falar como se fosse algo bom Não teve nada que saiu de positivo da pandemia Vai lacrar a esquerda, moleque Realmente ele é um monstro, mas não sei se é basicamente dessa forma aí que ele tá falando. Sem comentários, né? Ele, ele não se preocupa com ele nem com a própria família dele, acho que dá... Mano, essa geração tá destruída, gente. Por favor, por favor. Mano... Eu dá dor de estômago ouvir ele falar um descaso que ele tem com a ciência e com o pessoal. Ciência, mano descaso com a ciência, né? Aham. Uhum. Corta para agora, todos nós tínhamos razão sobre essas máscaras de pano serem nada eficazes. Mas tudo bem, eu só tive alguns vídeos deletados do YouTube por pessoas que se dizem cientistas sem nenhum diploma. Qual trabalhou aí, sei lá, durante quase um. até hoje, né? Trabalho para desvendar alguma coisa, vacina, para descodificar bactéria, vírus, o que for. Ai, meu Deus, a gente tá descodificando. descodificando bactérias e vírus. Imagina, é, um, é um, um programinha assim, que a pessoa descodifica. Ah, ele deve ter achado ótimo, né? Parecia que ele tava apoiando o Covid durante todo o governo. Ai, mano, olha essa geração millennial, velho. Eu, eu tenho muita vergonha, muita vergonha de fazer parte dessa geração de Tardado, Bom, agora é isso que a gente que Essas frases não foram ditas pelo Bolsonaro, mas sim pelo Lula. <risos> Bom, gostaria de ver a fonte. Cadê a fonte? Mentira! Fique nil! Então. Só pode ser fake nil, sabe? Fique nil só. Ainda bem que a é natureza. Que a é natureza. Contra a vontade da humanidade, criou esse monto chamado coronavírus. Bom, se foram frases recentes, fico triste eu em saber. Oh, fico triste. Fiz o Ellen. Fiz o Ellen. Ah, sim. O que, que você acha disso? Bom, eu realmente não conhecia. Não se... Claro que não conhecia, porque não chegou pra você. Porque a Rede Gobles e de desinformação do seu Big Brother Brasil, meu querido. Não se mostrou mesmo, retardado. Eu, eu acho extremamente ah. problemático, de verdade. Uh, eu... uh, uh, o NPC bugou. Uh. Vou pesquisar depois. Vou pesquisar depois. Uh, uh, eu vou ver a ciência depois. Pra me informar melhor. E eu fico decepcionado de saber sobre isso, mas... Assim, ó, tá aí. Gente, eu tô decepcionado. Eu vou pesquisar pra saber melhor mesmo. Não, então, aí eu ia te falar uma coisa. Beleza. Beleza. Beleza. Só que a ideia que eu tenho é que o Bolsonaro também falaria isso, mas... Ah, tá. Uhum, uhum, uhum. Que é o Lula, entendeu? Lógico que eu votei no Lula, por quê? Poderia ser minha avó. Willy! Oh, really? Alguém imaginou que essa mulher votou no Lula? Quem poderia imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Oh. Olá, menos ele, entendeu? Só que tem o lado Deus. também. O Lula não é 100%. Eu só quis tirar o Bolsonaro, entendeu? É triste Eu só vi Luélio pra tirar o Bolsonaro. Bem que a pessoa que eu votei também falou umas coisas assim, inclusive bem Ai. recentes. Mas é bom a ficar sabendo disso. Ah, é lógico, é, é sempre é bom, bom se informar uhum, e saber uhum. esse outro lado mesmo. Uhum, uhum. Porque eu acho que... Aquilo que as pessoas falam, político de estimação É algo realmente que não dá certo <risos> Já jogou o Lula Pra fora, mano, eu não quero, né Não é minha estimação, não Não, olha, eu fiquei surpresa, porque pra, pra mim é mais o Bolsonaro Que fala esse tipo de frase, né Que ele é... Ah, é porque eu assisto o Big Brother Brasil <risos> Big Black Brasil <risos> Tem que ter só preto na casa <risos> Estúpido, vamos dizer assim, né Ele não tem papas na língua, né Ele não tem filtro, me surpreendeu Sendo o Lula que falou não imaginei. Agora... Nunca imaginei. Nunca passaria uma coisa dessa na Rede Globo, gente. Nunca. Agora, se eu te falar que todas essas frases que eu te falei foram ditas pelo Lula. Aí eu fico realmente impressionado. Se isso for verdade. Esse cara não acredita nem com tapa na cara, velho. É, se for verdade, eu vou pesquisar, tá? Eu vou pesquisar, tá? Vou ter certeza disso. Eu não esperava nada de nenhum dos dois, então... Realmente é... <risos> Só piora, né? Porque eu não esperava que era dele. Ah. O pacacana é doce, meu filho Ai, tropa, quer saber o seguinte? Eu agradeço todo o apoio de vocês Contra essa censura maldita da esquerda Podem ter certeza que um dia ela vai acabar E até a próxima Tchau, tchau